Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí, galera? Seguinte, mal saiu um teaserzinho aí de não sei quantos segundos e a internet já foi abaixo aí com a, a divulgação, né? De que Star Wars, o Knight of the Old Republic, está sendo refeito aí, né? Um remake lá do jogo... Original de 2003 feito pela Bioware, então esse anúncio é, deixou realmente muitos fãs aí é, exaltados, né? Porque realmente é um dos melhores jogos do Star Wars já feitos. Eu diria aí que ele chega a ser até melhor do que o Fallen Order, que já foi um jogo muito bom, mas já é como é um jogo de 2003. É, tecnicamente, graficamente, já é um jogo bem limitado. Talvez, se você jogar ele agora, se você não conhece esse jogo, é, você teria aí uma certa repulsa, né? E você não conseguiria aproveitar tanto quanto a gente aproveitou lá nessa época, né? Porque, na, para a época, era um jogo muito bom, sim. Então, uh, o que está acontecendo agora é que Sam Maggs, né vai ser a autora aí desse, desse jogo e existe, galera, uma preocupação muito grande em relação aos fãs porque essa bela senhorita aí é uma moçoira que gosta de, da feminização das coisas, né? Então vamos dar uma passada aqui em tudo que tá acontecendo, né? então alguns fãs é, estão dizendo aqui né os fãs de Star Wars normalmente adoram aí os dois jogos originais né do Knights of the Old Republic desenvolvido ali pela Bioware e depois pela Obsidian né respectivamente um e dois a preocupação surgiu imediatamente após o remake ser anunciado devido ao clima político moderno e como os clássicos jogos tendem a ser censurados e reescritos inteiramente para evitar aquilo que a equipe não gosta. Né? Max, que é essa autora que eu falei para você, tem atacado consta constantemente os fãs de Star Wars ao longo dos anos, denunciando a trilogia original de Star Wars e elogiando incessantemente a trilogia sequencial, que normalmente né, essa trilogia aí tem sido mal recebida pelos fãs da trilogia clássica. Vale apontar que a Meg disse que Knights of the Old Republic, o original, não é o seu jogo favorito da Bayern, enquanto ela agora curiosa, curiosamente está dizendo o contrário. Né? Essa moço aí fez comentários polêmicos, extremistas de esquerda no Twitter, como... Uh, é frio odiar o patriarcado, como mas isso me faz ficar quente. Ou odiar o patriarcado me deixa com fome. Por isso irei na cozinha enquanto meu companheiro prepara o jantar. Então fica claro aqui, galera, que possivelmente, tá? Possivelmente, o que a gente vai é, ver vai ser um jogo aí que não é o Knights of the Old Republic original. E vai ser um jogo aí cheio daquilo que a gente já condena aqui no canal há muito tempo. Coisas relacionadas à política, à feminismo, todas essas ideias aí que para o videogame, se o jogo não é sobre isso, para mim não faz nenhum sentido colocar esses assuntos. Então, Star Wars não é sobre isso. Infelizmente, ou felizmente, né, para quem acha aí, Star Wars... Não é sobre isso. Star Wars é sobre uma guerra galáctica e a presença aí de jedis, né? uma presença aí de um governo e ponto final. Não existe nenhuma necessidade de colocar temas políticos do nosso mundo uh, ou temas sobre feminismo, sobre machismo, sobre todos esses ismos aí que a galera já está cansada de ouvir, né? Muitas pessoas, muitas pessoas estão tweetando lá, né, sobre isso, né, veja que alguns tweets falaram o seguinte, ó, é realmente hilário todos esses anos, eles estavam com medo de trazer, né, o Knights of the Old Republic, e eles finalmente conseguiram, e a Sam's Meg, essa autora aí, já perdeu uma parte da base de fãs, outro tweet fala assim, as pessoas querem um remaster de crono, como todas essas coisas aconteceram, com o Knights of the Old Republic veja os gráficos não fazem o jogo eles ajudam mas eles não fazem especialmente em um RPG mas aproveite seu uh, seu remake com o um escritor que odeia você galera é, nesse momento é importante reiterar que a extensão do envolvimento aí da Meg não é conhecida né e elas são mais opiniões de fãs, né, porque ela vai ser a cara aí de, de produção desse jogo, mas não significa falar que, né, ela que vai dar, bater o martelo. Mas a gente sabe que é, as empresas estão cedendo cada vez mais a todas essas ideias aí e a gente sabe que as empresas, hoje em dia, elas estão cada vez mais colocando esses assuntos nos seus jogos, né, ah, então, é, fica difícil, fica muito difícil pra gente Aquilo que poderia ser algo extremamente benéfico para todo mundo Talvez não seja tanto assim Então, num primeiro momento, galera, eu vou ficar com o um pé atrás ainda com relação ao jogo Porque o, o jogo original, se você não jogou, cara, foi uma experiência incrível foi uma experiência incrível então fazer um remake e fazer mesmo que o jogo seja bom mesmo que o jogo seja bom tá vai ser difícil agradar os fãs e aí se você criar um jogo um remake que é, possui todas essas coisas condenáveis aí vai ser difícil agradar a maioria. Né? Então você vai agradar só Gente do cabelo rosa Essa galera aí que usa brinco Pessoal que né, vai pra esses movimentos aí Mas essa galera não joga Quem joga não é essa galera né? Essa galera aí tá jogando Fortnite Tá jogando Free Fire tá, entendeu Quem vai jogar o Star Wars Provavelmente é o fã de Star Wars Então seria mais prudente da parte deles né, Ouvir o que os fãs têm a dizer Ouvir o que, que o fã tá querendo E aí implementar essas coisas de uma forma mais, mais orgânica, né? Se a gente tiver um jogo basicamente igual ao que a gente teve dos originais Com os mesmos gráficos, é, jogabilidade, com algumas boas implementações a mais Daquilo que estava faltando lá no Fallen Order A gente vai ter um jogo de extrema qualidade Porque o, o Fallen Order realmente foi um jogo que surpreendeu a todos, né? Foi um jogo muito bom Claro que ele tem seus defeitos, eu já falei que nenhum jogo é perfeito mas ele tem muitas coisas boas, e as, as partes, é, os pequenos problemas que ele tem, jamais tirariam o brilho do jogo. Então, é, essas, essa notícia aqui, cara, realmente me deixou com o pé atrás. Eu acho que provavelmente a gente vai ter um jogo ruim, mas né, não vale, vale a pena a gente ter esperança ainda de que esse jogo aqui possa ser um jogo bom e que a gente vá gostar. Se for realmente igual ao antigo lá, vai ser muito top, viu? Galera que não jogou, galera, pensa numa experiência. Isso é bom demais. Recomendo muito, se ele for bom, tão bom quanto o original lá, recomendo muitíssimo, beleza? Então é isso assim, aí, um grande abraço para todo mundo e até mais.